Olá a todos, o meu nome é Simão e eu estou aqui para vos falar acerca de jejum. O jejum, o conceito do jejum é extremamente simples. É ficar um período de tempo, quer seja 16 horas, 20 horas, 24 horas ou até dias, sem ingerir alimentos. O jejum tem inúmeros benefícios, mas o que vamos falar hoje é a perda de peso. Existem dois fatores muito importantes para a perda de peso, o balanço hormonal e a ingestão calórica. Então, sempre que nós consumimos algum alimento, os nossos níveis de insulina vão aumentar. Podem aumentar bastante ou podem aumentar pouco, dependendo do tipo de alimento que nós ingerimos. A insulina a lipólise, o que significa que quando nós ingerimos alimentos e a insulina no nosso corpo aumenta, nós não conseguimos queimar gordura. O propósito do jejum, neste caso, é fazer com que os nossos níveis de insulina caiam para permitir ao nosso corpo aceder às nossas reservas energéticas, reservas de gordura que nós temos acumuladas. Por exemplo, se o meu corpo estiver a queimar mil calorias por dia, e eu estiver a comer uma refeição por dia de 1.000 calorias, eu estou em déficit calórico. O que vai fazer com que o meu corpo vá buscar as outras 1.000 calorias às minhas reservas de gorduras que eu tenho acumuladas, para fazer as mil calorias que o meu corpo necessita diariamente. E esta é a razão que o meu corpo não necessita de baixar o seu metabolismo porque pode ir buscar as uh, calorias extra necessárias às minhas reservas energéticas porque eu só estou a comer uma refeição por dia e manter os níveis de insulina baixos. Mas se eu estiver a comer as mesmas 1000 calorias durante 10 refeições por dia estou a manter os meus níveis de insulina altos pelo que não vou conseguir aceder às minhas reservas energéticas de gordura. Portanto, se eu estiver a comer 1000 calorias por dia mas os meus níveis de insulina estiverem altos constantemente, o meu corpo só vai conseguir queimar mil calorias. E é aqui que nós notamos que o nosso metabolismo começa a baixar, porque o nosso corpo não consegue aceder às nossas reservas de gordura para fazer com que o nosso gasto calórico seja as mil calorias que deveria ser inicialmente. Então, o conceito mais importante para a perda de peso são as hormonas. E a hormona mais importante é a insulina. E o jejum é apenas uma forma de fazer com que a insulina baixe para conseguirmos aceder às nossas reservas energéticas. Se tivermos a insulina alta, não conseguimos queimar gorduras. Espero que tenham percebido. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. E espero ver-vos numa próxima. Até à próxima.